Se você ainda não se inscreveu no canal Mais Brasil no YouTube, inscreva-se agora. Ative o sininho para receber nossas notificações. Se ainda não baixou o aplicativo Conexão Brasil Rádio, faça isso em seu Android ou iOS e ouça a seguinte programação: das 7 às 8 da manhã, só clássico sertanejo; das 8 às 10 da manhã, Arena Sertaneja; das 10 ao meio-dia, Território Sertanejo; do meio-dia uma 1 da tarde, Toque de Mulher; das 2 às 3 da tarde, para Cidadão Sertanejo 4 da tarde, J Sardinha apresenta Encontro com Amigos ao Vivo, o melhor do sertanejo, com atendimento pelo WhatsApp 34984209741 um, até 7 da noite e na sequência musical especial com você a noite toda até 7 da manhã canal Mais Brasil e Conexão Brasil Rádio juntos para trazer mais profissionalismo more